Fala Família TW, tudo bem? Iniciando hoje aqui mais um vídeo para o canal. Já quero agradecer, estamos chegando a mil inscritos, mas preste atenção. Hoje eu vim te ensinar a identificar qual é a melhor mesa proprietária, tá? Qual é a mais fácil de você ser aprovado, qual é a que tem o melhor custo-benefício em relação aos preços dos planos e qual é a mais confiável, certo? Vamos lá. Quando eu falo de custo-benefício, pessoal, eu falo de preço, tá? De acessibilidade em relação às três. Mas lembre que apenas o preço não pode ser uma métrica usada, tá? Quando eu faço de facilidade de aprovação, eu falo da relação entre o drawdown e a sua meta tá? de aprovação. E quando eu falo de confiabilidade, eu falo relacionado a fórum, o que é que eles estão falando, o que está sendo dizido aí sobre essas mesas proprietárias se ela tá pagando certinho, enfim, e etc. Beleza? Em uma comparação simples sobre custo-benefício, nós percebemos claramente que a Default Trade ela se destaca, tá? Tanto em relação ao MyForexFault quanto a FTMO, Principalmente em relação à FTMO, que o seu custo ali é em euros, né? Que dá mais ou menos ali um 1.080 euros em relação a esse teste específico. Eu vou levar ele como base até o final, certo? Agora, quando o assunto é facilidade, sobre qual das mesmas proprietárias The Default Trade, MyForexFault é mais fácil de aprovar, primeiro você tem que entender como funciona o cálculo de relação de meta, tá? Então, nós temos ali as, a, a meta e o seu risco, né? Vamos dizer assim, que no caso é o drawdown, o drawdown diário, o drawdown total e o seu target, que é a sua meta de aprovação, tanto na primeira fase quanto na segunda. Então você pode perceber ali que quando você olha na coluna da default trade, você percebe que o target ratio, né, que é a relação da meta que eu falei para vocês, é de 0.83 e na segunda fase 0.42. Quando você vai comparar ali com a mais Forex Found, é 0.66 na primeira fase e 0.42 na segunda. Na FTMO, começa a ser um pouco mais difícil, ou seja, quanto mais próximo de 1, mais difícil, e quanto mais próximo de 0, mais fácil. Na FTMO, na primeira fase, é 1, tá? E na segunda fase, 1 para 5. Justamente porque na Default Trade, você tem um drawdown de 12%, comparado a uma meta de 10% na primeira fase e uma meta de 5% na segunda. Então, esse drawdown, ele influencia muito, pessoal, muito mesmo. Então vocês podem perceber que claramente a mesa proprietária aqui que é mais fácil de você aprovar é a MyForex Found, ok? Agora sobre a mais confiável, eu vou dar uma opinião pessoal, para mim a mais confiável é aquela empresa, né, mesa proprietária que tem mais previsibilidade de lucro, consequentemente a FTMO, porque ela é mais difícil de aprovar, consequentemente ela consegue gerar mais caixa né? e tem algumas regras diferentes lá, agora na minha opinião FTMO é a mais confiável disparada também em relação a pagamentos. Ela é muito mais antiga, tem muito mais autoridade e muito mais é, informações sobre ela. A Default Trade ela é nova e é a MyForexFound eu, eu costumo levar ela ali para um top 2 em relação a FTMO. E na opinião de vocês, o que, é que vocês acham? Qual é a melhor e a mais confiável? E opinem aí o porquê, o melhor comentário eu vou fixar e depois vou postar no meu Instagram como uma opinião de vocês, que é muito importante para mim. Pessoal, eu queria falar com vocês uma coisa. Eu estou chegando a mil inscritos. É interessante que vocês se inscrevam para que apoiem o meu trabalho e eu continue postando os vídeos. Hoje eu postei três vídeos de uma vez, justamente para poder aumentar a qualidade do canal em relação ao conteúdo e também para favorecer vocês de certa forma. Então, se não for pedir muito, se inscreve aí, deixa aquele comentário. Tamo junto!